Melissa Lorange, essa culpa eu não carrego Não deu um mês de governo Bolsonaro, Mourão, PSL, gente escrota E os seus eleitores já estão por aí conhecidos como bolsominions arrependidos tem página no Facebook, tem perfil no Twitter, tem hashtag e a gente tá rindo horrores da cara dessa gente. E se você vai perguntar, mas Melissa, ô oh, Melissa, você acha errado rir assim das pessoas porque você perde um diálogo com a oposição? Eu vou te dizer, não, é pra rir sim, é pra rir muito, é pra gargalhar. por que eu acho que é para rir da cara dessa gente, sim. Muitas pessoas têm comentado e isso tem fomentado algumas discussões sobre o quanto não é estratégico rir da cara do Bolsominion que está arrependido de ter votado ou porque a gente acha que ele foi enganado ou porque a gente acha que assim nós não abrimos um diálogo não é pedagógico e eu entendo esses argumentos, eu não acho que eles sejam de todo inválidos. Mas, desculpa, é acreditar muito, muito, muito na inocência das pessoas, pensar que elas estão arrependidas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. E é nessas horas que entra o famoso eu avisei, porque a gente avisou, nós passamos todo o tempo. Do processo eleitoral, do pleito eleitoral, falando com as pessoas, tentando dizer que elas estavam tomando uma decisão precipitada, baseada no ódio, que era muito importante votar alguém que soubesse o que estava fazendo, que esse plano econômico não se sustenta, que ali tinha corrupção pra caramba, que os direitos humanos são importantes, fundamentais que é da merda internacional. Nós falamos tudo isso, as pessoas não escutaram porque elas não quiseram acreditar em nós. E eu vou te dizer uma coisa, se não estivesse tão ruim pra eles, e só ruim pra gente, jamais rolaria arrependimento. Porque isso aqui não é um arrependimento de um plano de governo que não está funcionando. É um arrependimento porque as pessoas estão tomando em suas próprias tobas. Porque da toma dos outros ninguém tá nem aí. E aí você me pergunta de novo, mas Melissa... Ô oh, Melissa, você não está sendo muito intolerante? Você não acredita que as pessoas podem aprender com esse sofrimento? Não acredito. <risos> não, não acredito. Não acredito porque isto não é aprendizado. Nós estamos subestimando o que significa aprender. Não é pedagógico esse processo. Eu vou explicar por quê. Essas pessoas não estão raciocinando... Em sua grande maioria, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas não estão raciocinando sobre as suas decisões de modo político. Elas estão reagindo a algo que hoje incomoda. E elas vão votar no Partido Novo nas próximas eleições em massa. Vão cair no mesmo discurso neoliberal Extremamente classista, reacionário, entendeu? Liberal na economia e conservador nos costumes, porque as pessoas são, de acordo com a máxima de Melissa, a priori burras. Então não é como se elas estivessem aprendendo, e a partir de agora que elas viram que a gente que entende política, que é pobre, que ninguém está tentando avisar, um no fato tinha razão. Elas vão continuar achando que nós estamos defendendo nossos próprios interesses porque na mente delas só existe a defesa dos próprios interesses. Não existe defesa do público porque não se raciocina publicamente nesses casos. Se raciocina apenas em como eu posso ter uma vida melhor. Não como nós e principalmente não como vocês. Então, meus queridos, não. Ninguém vai aprender sofrendo no governo Bolsonaro. As pessoas vão apenas... Reagir aquilo. E vão querer impeachment, vão, querer, vão dizer que podem tirar as pessoas, porque existe até hoje. Uma lenda urbana de que foram as pessoas vestidas de amarelo na menina paulista que derrubaram a Dilma, porque a galera tem também aí, um tornou uma questão de superioridade, um complexo de superioridade, as pessoas acreditam que foram elas as responsáveis pelo impeachment da Dilma. Uh, gente, realmente o povo acha que é muita coisa, né? Em resumo, é para a gente rir da cara dos bolsominions? Sim Porque se o diálogo não funcionou Se estarmos abertos Para eles, não funcionou Se o eu avisei Não funcionou, quem sabe o deboche funciona Porque a arma que nos Resta é a humilhação É para virar na cara Dessa pessoa e falar Tu se fudeu porque tu é um animal de rabo Você é uma Idiota, você é burra você é um imbecil, você come capim. Quem sabe, sofrendo essa humilhação tão grande, você jogar na cara da pessoa o quanto ela é burra, ela tente não ser mais burra. E comece a pesquisar outras fontes. Mas eu sinceramente não acredito nisso. Porque as pessoas não querem procurar novas fontes sobre a verdade. As pessoas querem conforto. Elas querem estar certas. E elas querem olhar pra a gente e falar Ahá, você esteve errado todo esse tempo. Elas não querem virar e falar Ahá, eu descobri uma forma de todo mundo ser feliz. Porque isso não importa. O que importa está por cima da carne seca. Se você não se arrepende de fato, Caraca, não é possível isso aconteceu. Eu vou procurar outras fontes de verdade porque essas que eu acreditei me fizeram de trouxa. Oh, está na hora de eu pensar por outro ponto de vista. Se isso não acontece, não adianta se arrepender. Porque as pessoas se arrependem de votar num escroto, fascista, corrupto e votam em outro escroto, fascista, corrupto Porque essa imagem puritana que essa gente escrota, fascista, corrupta passa é o que agrada essa galera Para eles, o importante é estar agradado E como eu sempre falo, militância para mim é estar em completo desagrado O incômodo da militância faz sentido para nós que estamos lutando, Não faz sentido para essas pessoas, elas não querem estar incomodadas. Elas querem estar bem, elas querem estar corretas, elas querem estar confortáveis. E é por isso que não adianta a gente tentar diálogo com essas pessoas enquanto elas não estiverem tão desconfortáveis quanto nós. Era só isso que eu queria dizer, não passe pano para o ser fascista arrependido. Passe a cara dele no chapisco da parede. Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Obrigada! Não, agora eu vou falar muito sério, gente. Se você, por um acaso, votou no Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno e algum amigo te passou esse vídeo, e você está muito chateado comigo porque eu falei essas coisas todas, porque você está de fato arrependido. Eu quero falar muito sério com você. SE FUDEU